Cena 52, tomada 1, ação Eu vou fazer o negócio aqui que vocês. Não se depender de mim. Ou oh, não! Agora eu vou levar vocês voando! Eu não acredito que eles esqueceram de mim!